três claquetes fala aí galera mais uma vez o green na sua tela vou mostrar para vocês o funcionamento do meu biodigestor que tá nas nas etapas iniciais esse aqui é o armazenador do gás que vai é tipo funciona como gasômetro lá no rio aqui é a câmera de biodigestão que ainda está sendo montado, eu vou fazer uma vedação aqui com cimento asfáltico e ali tem o um, estou montando o um chiqueiro onde o cocô do porco vai cair dentro do cano diretamente na câmera biodigestora vai produzir gás metano e vai para esse armazenador eu vou mostrar para vocês como como funciona. Ele pô, consome o gás, ele baixa. Adiciona gás, ele sobe. Consegue ver? É isso, galera. Mais uma vez, o Green na sua tela.